Então vamos lá, vamos começar a explicar essa armadilha. A armadilha uh, da esperança é assim, o que os filósofos chamam de desejo, na verdade, é esperança. É, e a esperança não pode ser a base da sua felicidade. Animalzinho, ganda pulmão, é o que dizem depois da atuação. Como sinal de gratidão Tô com menos meio quilo de suor que foi pro o chão ah. Quem o limpar que guarda a inspiração Quem escorregar que aprenda com a lição ah. Quem o filmar reviva a concentração Com que me aplique no palco mesmo na formação ah. Olá, eu sou o criador Só não cria simetria e isso tira-me o valor Simula a minha lírica, satiriza a minha dor Assimila essa medida, simboliza tens amor e assim que lida bro Parece que é a sintonia, ficas à mercê do flow É assim que ela se liga, às voltas chão com dor. Tô só à espera que a vítima deixe cair o caderno a poesia, só génios perceberam esta dica construtiva que diz lança essa dica que nós queremos ouvi-la mas, mas tu estás louco, mãe, não vais por essa via em que vives a vida todos e esqueces a tua vida aviso que é muito fácil e ouvi muita perdida à polícia que passa uma multa seu abuso uma sílaba mas vi palavrear para que a palavra seja ouvida tu vais ter de -te falar mal ou então ninguém liga e eu fui-te falar mal podia lançar um black book por natal Eu podia viver disto, era muito especial mas, mas prefiro ser um homem espera aí, muitos vão levar isto a mal eu não estou a criticar quem chega a comercial Estou a falar de quem pensa que o rap os vai salvar Quando o caráter deles nem é nada especial Para mim isso são traps. Para mim isso são traps. É disso que falas quando dizes que cantas E que tu nem cantas em traps. Posso ver que isso são traps. Podes ver que isso são traps Todos vemos que isso são tracks Em que tu nos dás traps yeah. Mesmo em bluebabs Isto é baboseira não me peças auxílio Já não estou para brincadeiras men agora sou sírio Achas que é sentado na cadeira que vão-te dar valor e filta mão na peita, até te ouvir gritar um I kill you. Yeah. Eu já não brinco como dantes Mas pergunta quem está se eu não brinco como dantes Pouco manteiga eu admito como dantes Não penso ser pequeno mas não penso como grandes E abrigado no meu pangalô podia dar na noite mas meu pra não vou yeah podia estar cansado mas meu pé não estou yeah. Porque eu só estou preocupado em estar aonde eu não estou Se admiras o talento admira o esforço yeah. Não abanes o capacete nem partas o pescoço Tropa foi fui uma vidente e pedi o que era nosso Ela disse não espera posso, eu respondi não espera eu vou, vou Eu quero a meta e é por isso que transpiro Não quero o Coliseu eu quero o San Siro Reclamar o que é meu e acredito eu consigo Ponho a alma no beat e a cara num vídeo Já não espero mais, eu sinto que estou perto São as cordas vocais que me puxam no deserto São as notas musicais que me pagam pelo rap e que constrói uma meu trajeto e a e isso são traps damn. pra mim isso são traps é. é disso que tu falas quando dizes que cantas e que tu me encantas em traps posso ver que isso são traps podes ver que isso são traps todos vemos que isso são tracks em que tu nos dás traps mesmo em preps too much too much is too much for them too much for them too much for them, too much for them. Too nós podemos ver too que isso são them. traps damn. Matilhas Por fácil, thank you Nós o quê? Nós não podemos esperar a felicidade É muito comum todo mundo dizer Como eu seria feliz se eu fosse Se eu comprasse isso Se eu tivesse isso Se eu fosse para Paris Se eu tivesse um Porsche Se eu tivesse etc Todo mundo diz Como eu seria feliz se eu pá Agora veja, quem diz isso vive na esperança e quem vive na esperança não vive o presente, só vive o futuro, porque ele não curte o que está fazendo, nem o que tem, nem o que é.